E aí, meu povo, deixa eu ver Gente, é tudo louco Tudo bom com vocês? Eu sou a Paula Tavares para mais um vídeo da Maratona Tai Dai. E se você é novo pela aqui, seja bem-vindo, mas eu quero te convidar a conhecer os outros vídeos e conhecer um pouco desse universo do qual eu trabalho, que é o universo da customização do tie do que motiva, que incentiva uma mulher levantando a outra, erguendo a outra. Seja bem-vindo, E hoje nós vamos aprender a fazer... A técnica marmorizada. Gente, esse cabelo é novo, uma técnica nova, eu vou contar lá no meu Instagram em breve, mas hoje a gente vai aprender a fazer a técnica marmorizada. Isso, marmorizado. É uma técnica Tai Dai, Tai Dai tem várias técnicas e vocês sabem que sábado e quinta-feira é dia de vídeo, eu tô sempre postando aqui essas técnicas de forma muito fácil muito simples para você compreender e fazer. Deixa de conversa, vamos para o vídeo já, tá? Vamos para o vídeo da técnica MAMORIZADOR. Para começarmos a fazer essa customização, você vai precisar misturar sua tinta. E eu tenho um vídeo aqui em cima onde você vai aprender como fazer isso nesse modelo eu tô usando corante e se você quer aprender como usar corante para tinturar as camisas deixa aí na descrição que aí eu posso fazer um vídeo para você tá bom mas também você pode fazer esse mesmo modelo usando tinta de tecido conforme o card que tá passando aqui em cima para iniciarmos o primeiro passo é deixar sua camisa úmida você também pode usar um borrifador de água tranquilo eu já deixo a camisa toda umedecida que é legal assim para mim logo após você vai esticar essa camisa sobre uma mesa e com os dedos vai encolhendo toda a camisa depois você vai colocar dois elásticos para prender essa camisa e vamos aos próximos passos perceba que já está se formando toda a técnica, que é a técnica marmorizada, e essa camisa vai ficar show de bola no final. Pegue agora a sua grade e coloque a camisa por cima dessa grade. E o terceiro passo é aplicar o corante ou a tinta, a mistura da cor que você fez, do corante que você usou, para aplicar nesse tecido, né? no nosso caso, na camisa. Logo após, vire a camisa e faça o mesmo processo. Após ter aplicado toda a tinta, nós vamos deixar essa tie-dye por 72 horas descansando. Eu sei que a ansiedade é grande, mas essa é a hora que a tinta ela vai precisar ter esse tempo de descanso. Após 72 horas, perceba que ela ainda vai ficar úmida. Deixe secar a sombra. O quarto e último passo é... É a preparação da fixação desse corante eu vou usar uma colher desse fixador da tupi em uma quantidade de água que a sua camisa ela fique submersa já é o suficiente com o fogo ligado eu vou deixar essa camisa por 10 minutos de tratamento logo após apague o fogo e deixe por 20 minutos ali em tratamento Após isso, torça a sua camisa e aí você vai usar uma luva porque às vezes ela ainda fica ali um pouco quente e coloque a secar a sombra. E a sua camisa tá pronta, a sua tie-dye com a técnica marmorizada. Está aí perfeitinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Curtiram? Se você curtiu, eu mereço o seu like e que você possa aproveitar todos esses conteúdos. Deixe seu comentário, se foi difícil, se foi fácil, se teve alguma dúvida, que eu vou responder para você. Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!